E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no canal aqui novamente, aqui tava sumido aí, tava sem postar vídeo no canal aí, que infelizmente aí meu notebook queimou, né? Mas a gente vai estar tá fortalecendo agora o canal aqui. Ó. Chegou a máquina aqui que eu comprei aqui. Fiquei um tempo aí sem editar, sem postar vídeo no canal, mas o canal vai estar tá bombando aí agora. E antes de mais nada aí para fortalecer o canal aí, já vou pedir para você Clicar aqui no se inscreva aqui no canal ativa o sininho para receber as notificações aí, para quando tiver novidade no canal você já ficar sabendo e dá um joinha aí e comenta aí se você que, que você acha aí do no Nitro um nitro notebook gamer muito bom para edição também e para edição para games para programação para quem trabalha com programação e um notebook muito bom que eu adquiri para o canal. E eu vou estar tá mostrando para vocês, beleza? Vamos lá, vamos, vamos ver esse notebook aí. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos abrir a caixa aqui. E mostrar para vocês o Ace Nitro 5. Essa máquina, hein? Essa máquina gamer. Que chegou o que eu comprei aqui. Ela vem bem embaladinha, né? Deixa eu abrir aqui. Vim. Vamos ver aqui o que, que vem aqui Aqui vem CD drive os drive Vem manual Vários manuais aqui, vem mais manual Esse adesivo, ó Muito da hora, depois eu vou ver onde que eu vou colocar esses adesivos E esse aqui é um Ace Neto. CL5 modelo AN 151554 Muito bom, esse aqui tem um processador De velocidade 2.4 Uma placa Uma placa gráfica GTX1605 Beleza, e aqui Vem mais A fonte dele Deixa eu ver aqui Vem mais Cabinho com fonte uma até que grandinha, né? Vou deixar esses capons aqui. Vou deixar essa fonte aqui no cantinho. Deixa eu fazer aqui também. E aqui. a caixa no canto. Vamos agora ver o notebook Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui, fechado aqui Interessante, agora eu vou ver o um notebook deixa eu ver aqui. aqui no canto Eu vou completar aqui Ver esse Essa maravilha aqui Ó, vem bem Já tá embaladinho, né? olha só que lindo notebook top hein? deixa eu deixar aqui Plastiquinha aqui ainda e olha só tem telinha de 14 de 15 né 15, 15 alguma coisa que eu não sei o que não lembro olha só que lindo Destlado de Aronha chique, hein? Core 5 GTX Dual HD é ping com dois slot dois slot SSD tem uma tela de full for HD tela IPS display a memória ram dele é ddr4. Ah, eu acho que tá falando ali que pode compartilhar até com dois monitores e hdmi. e aqui vem com um usb, energia, fone de ouvido. e vamos ver aqui desse lado aqui. desse lado aqui tem dois. Aqui eu tá vendo aqui tem dois usb tem um para rede, né? E tem um HDMI e tem uma portinha aqui, ó. Vocês dá para ver uma portinha tipo C. É bem legalzinho. Vamos ligar ele para ver. Ó, vem com escrito Nitro aqui. Câmera bem chique mesmo. Aí ah, eu não dei uma olhada aqui. Como ele é um processador e, um, e para e games, esquenta bastante. Então tem bastante entrada aqui. Os parafusos são bem fácil de, de tirar aqui, ó, tá vendo? Se você precisar fazer um upgrade aqui de memória RAM. Os parafusos aqui. Bem ventilado por baixo tem um negócio para dar aderência bem bem prático notebook bem além de ser um notebook de custo-benefício plástico mas é um notebook muito bom viu muito esse daqui eu recomendo aí para você que quer fazer edição de vídeo para jogos esse aqui já é um notebook muito bom tela full hd 1080 eu vou estar tá mostrando ele aqui funcionando para vocês tá então pessoal vou ligar ele aqui para a gente poder tá vendo aqui como que é o, o e bem nitro esse nitro aqui tecladinho bem bonitinho ele já tá com Windows 11 já ó, já iniciou tá instalado no SSD por isso que iniciou rapidinho aqui, já tem alguns programas aqui Adobe Premiere, Undershare Filmora vamos ver aqui já abri aqui o Chrome o meu Chrome aqui já abriu o Messenger e deixa eu abrir o YouTube aqui pra gente dar uma olhadinha meu canal aqui Aqui ó, eu pedi pra Se, se inscrever visitar, lá no canal Travel é Pinguim É muito Estou rápido 1440. O áudio é muito bom E você vê que abriu muito rápido E antes de mais nada eu Vou pedir que você entre lá no canal Trevo Pinguim Se inscreve lá Beleza Deixa eu abrir aqui agora aqui Vamos dar uma olhada aqui na configurações dele vem aqui só para gente saber aí já tá registrado Adriano Intel Core i5 processador i5 9300H CPU 2.40 2 ele tá com a memória RAM memória RAM de 8GB Tá tudo ok. Vocês veem aí como é. o sistema operacional abriu dele bem rapidinho, né? Já o Windows 11. E é um notebook muito bom, muito... Já tá com qualquer um mouse aqui, ó. E é muito prático ó, com esse Windows aqui ainda. Funciona bem mais rápido ainda. O unboxing um foi isso daí. As primeiras impressões aí que eu tive aí do produto aí do do esse mito aí. Esse daqui não é um assim, um top top dos top dos notebook, mas é uma um notebook de entrada aí de curto benefício aí. Que ainda tem um aí que eu recomendo muito, que são os os com os processador AMD Ryzen, Ryzen series 5, SEG 7 são melhores até que esse daqui da Core 5 ele tem consumo de energia menor e ele tem uma duração maior, do, de, de, assim, a bateria tem um consumo maior, assim, uma longa duração esse aqui tem, testei aí, deu umas 4 horas e meia mais ou menos de uso, o rise aí, com o AMD rise aí, acho que vai umas 5 horas, 5 e meia e até para jogos, é, ele esquenta menos esse aqui esquenta um pouquinho aí, como eu não comprei para jogos, não tenho tanta preocupação, mas esse, esse aqui esquentam um pouquinho aí mais que o, o AMD. E eu recomendo esse notebook. Se você puder comprar um que tem um processador AMD, beleza. Se você não puder pode comprar com o Core 5 aí que você vai estar tá bem servido. Espero que você tenha gostado aí do unboxing do notebook. Se inscreve no canal. Embaixo aqui, se inscreve Deixa um comentário aí se tem vontade de comprar um desse Com o um processador Core 5 ou AMD E qual é a sua expectativa Aí do notebook E logo mais eu vou estar postando Alguns vídeos aí com Editando vídeo é, Com pelo Adobe Premiere E rodando alguns jogos pra você Beleza? Se inscreve aí no canal aí pra dar uma força pra gente Até o próximo vídeo aí, vamos lá